Mensagem à escola. Ai, que momento único é esse quando nos aproximamos do fim? Não o fim, o derradeiro, que não tem mais volta, que é o ponto final. Mas aquele outro fim, que é o final de um ciclo, início de outro. Como um sorriso de reencontro, mas que é despedida. Como quando damos um abraço gostoso e recebemos um outro. Pois é dando que se recebe, e sim, é ensinando que se aprende. Por isso, neste momento tão especial, vem essa certeza do coração. Uma certeza que é de vida e que desafia a certeza maior que é a morte. E é com essa certeza de vida, de renovação, que abre o meu coração. Em um gesto amplo e generoso de gratidão a cada um que, por mais um ano, esteve persistente ao meu lado. A você, meu muitíssimo obrigada! Em meu nome e em nome da minha família, FAPUGA NEPUGA, meus sinceros votos de uma carreira plena de realizações e uma jornada repleta de amor, paz e saúde. Feliz Natal e um próspero ano novo. É o que lhe deseja a sua amiga de agora e para sempre. Beijos no seu coração, Ana Carolina Puga.